É, você sabe o que é luteria? Luteria? É esportiva? Não, luteria. Luteria? É. Sei não. Nem ideia. Tenho nem ideia. O que, que o senhor acha que é? É jogo ou não é? Não, não é não. Luteria. A senhora sabe o que é luteria? Não. Não? Não. O que, que a senhora acha que é? Não tem nem ideia. A senhora quando ouviu o nome é luteria, pensou que fosse o quê? Ah, o jogo... não tem. É, o jogo. é, porque luteria e loteria é o jogo, né? Uhum. Entendi. A senhora sabe o que, que é luteria? Não. A senhora tem ideia. Tem alguma. Luteria? É. Eu não sei o que é, não. O que parece pra você? Eu pensei que ela é até jogo, é jogo de luteria. É. <risos> é. Só mudar uma letrinha ali. Parece o quê? O é, jogo é o que ele falou? É só mudar uma, trocar uma letra ali para mim. Eu e viu o quê? A loteria. Ah, entendi. Não é sacanagem não. Você sabe? Você pode fazer isso aqui, né? Você sabe o que é loteria? Loteria. Não, loteria. Loteria. É. Tem alguma coisa a ver com lotero? Não. Luteria, não. Não conheço Luteria. Nunca ouvi falar. Construção de instrumentos musicais, te lembra alguma coisa? Ah, Luteria. Agora sim, lembra. O que, que te lembra? O que? Qual o nome Construção da Construção de instrumentos, é, tanto de violão, violino, piano... É, fabricação desses, desses instrumentos. Isso mesmo vem na minha cabeça logo o violão Que é feito até, até, eu não sei que comunidade que é Mas tem até lá na parte da Amazônia que o pessoal está fazendo isso Daí tá? também no interior do Nordeste, mas eu não me lembro qual o estado Que também tem um, um, um, como é que se fala? Estão um, usando os jovens para fazer um mercado de trabalho que está faltando muito... Mão de obra pra isso. São poucos que fazem bons violões e... e são poucas as madeiras também, por causa do desmatamento que tá tendo, né? Mas eu, agora você traduzindo para mim já me lembrei um monte de coisa. Pô!